vocês! estão aqui para mais um vídeo do canal Glacial Gamer e hoje galera eu vou estar trazendo uma nova série survival aqui para o canal, uma série chamada... Qual é o nome da série mesmo, produção? Uma série chamada Era Glacial 2, porque já teve a Era Glacial 1, que foi, que foi na 0.11, né galera? Só que essa série não... Teve nenhum episódio direito Então a gente vai aqui Pra visão em primeira pessoa Eu já peguei, galera Algumas madeirinhas aqui Não comecei do nada não Porque o meu gravador ele tava Em timelapse E eu esqueci de tirar, então eu gravei Rápido demais e errado Então desculpa aí Então vamos começar, vamos pegar mais madeira Aqueles pausão Pera, deixa Não melhor não falar isso, né? Então vamos lá, vamos pegar madeira, madeira é essencial, é essencial, certo? Então vamos ver, vamos pegar aqui a madeira. Eu vou pegar aqui esses pau, galera, e eu já volto. Pronto, galera, já peguei alguns pauzinhos aqui, bem, bem marotinhos bem bonitos, olha isso aqui bem desse jeito aqui e é desse jeito, e é assim que é então a gente vai fazer a nossa, a nossa madeira então aqui né boê da madeira bastante madeira, baixou o cercado aqui mas ok vamos pegar a nossa madeira, a nossa crafting table vamos fazer a picareta pica pica preta Mas antes a gente precisa pegar algum bicho Porque a gente já tá com fome Então a gente vai pegar Uma espada de madeira E cadê você? Comida Oi, comida Ovelha não é a comida, droga Oi, vaquinha Tudo bem? Você é a comida? Você é a comida? Oh, volta aí Morreu. Come, come, come, come, come, come. Isso. Agora vem e mata essa outra vaquinha e come ela. Come a vaquinha, come a vaquinha, come a vaquinha. Isso, comendo a vaquinha. Já pegamos, já comemos duas vezes a vaquinha. Então vamos. E aqui já comi. Então a gente vai fazer o que? A nossa casinha. Digna de um hobbit Só que não tem uma montanha aqui Então a nossa casinha Ela vai ser digna De Um índio, cara Nossa casinha Ela vai ser assim Uma casinha digna De um índio Da tribo Tupi Guarani Dos cachambais, Da Paranaguaia Isso aí Vai, pega um e vamos, só vai, só vai moleque, só vai moleque, vem, a gente vai fazendo esse estilo de ponte mesmo, que assim dá, então se dá, então tá bom, desse jeito cara, porque a gente não pode ostentar muito, não é mesmo? Bom, galera, tá começando a ficar de noite, então vamos aqui para a nossa casinha. Já consegui fazer a nossa cama com as ovelhinhas que tem aqui em volta. Não tem mais porque eu matei todas, então vamos dormir. Tchau, sol. Bom dia, dia. Vamos lá. Vamos lá porque tem que continuar a nossa vida em... Era glacial. Bem que a gente podia fazer a nossa era glacial em um bioma de gelo, né? Mas não existe. Não tem um bioma de gelo por aqui. Então, fazer o okay, quê, né? Isso. Fazer mais madeira. Isso. Isso mesmo, isso mesmo. Desse jeito. É assim que eu quero. Vem, meu Deus do céu, Oleg, Oleg. vem cá, vamos fazendo o nosso, a nossa casinha que ainda não está terminada, mas ela vai ficar linda, linda. Não, ela vai ficar parecendo um disco voador de madeira mas tudo bem Vamos ver aqui ó, vem cá ó nós é nós é parkoureiro nossa se eu errasse aquilo eu ia ficar muito triste nós é parkourero então nós vem assim é desse jeito assim que a gente faz que os parkoureiros fazem então terminando essa partezinha aqui nossa casa isso pegar um pouquinho de madeira aqui né naquele jeito e aí a gente faz a madeira de novo aqui gostoso ó fazendo madeira de leves e aí colocando a escadinha aqui Por que, que eu tô narrando tudo não sei não sei mas tá ficando uma bosta isso. Galera, foi isso aí o vídeo. Só um comecinho mesmo, só pra, pra dar aquela esquentadinha pra próxima, Pro próximo episódio. Não, aquela esquentadinha não. Aquela esfriadinha, porque isso aqui é a área glacial, cara Então é isso, galera. É, não esqueça de deixar aquela bilada no like. Se inscrever no canal dos meus amigos estão aí embaixo e é isso galera. Valeu, falou e fui. Tchau.